Cara aluno, cara aluna, agora nós teremos a nossa videoaula. E é com muita alegria, com muita satisfação é, que eu estou aqui dialogando com vocês e gostaria que vocês ficassem muito à vontade durante esse período de diálogo. É, esta videoaula tem como tema central é, o eixo diversidade cultural e inclusão social numa perspectiva pós-colonial. Então nós iremos conversar nos próximos instantes sobre esses dois conceitos, essas duas categorias, né? a categoria diversidade cultural, a categoria inclusão social, que são as duas categorias centrais da nossa disciplina e fazer Alguns diálogos, algumas análises, algumas reflexões, é, a partir de uma perspectiva pós-colonial. O processo de planejamento desta videoaula me provocou muitas reflexões, reflexões que me fizeram pensar estas categorias, diversidade cultural e inclusão social e tudo aquilo que compõe o seu entorno, tudo aquilo que cerca essas duas categorias. O que está circunscrito, portanto, quando pensamos diversidade cultural e o que está circunscrito quando pensamos inclusão social? É, neste movimento, nestes deslocamentos, eu me propus fazer uma inflexão Nesta inflexão, eu me, me senti motivado a ter ser relações entre essas duas categorias, dialogando com os estudos culturais, com os estudos pós-coloniais, como eu já disse anteriormente. é Para nós iniciarmos efetivamente essa nossa conversa, né, esse nosso diálogo, eu trouxe uma epígrafe, que é um fragmento do pensamento de Paulo Freire, que diz o seguinte, Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição, uma tomada de posição, decisão, ruptura, exige de mim que escolha entre isto e aquilo. E como já nos ensinou Paulo Freire, educar é um ato político. Educar nos exige ruptura, nos exige posição né? e, muitas vezes, escolher entre isto ou aquilo. Nessa perspectiva, nessa compreensão de entender o ato educativo como um ato político, eu é, vou convidá-los a pensarmos diversidade cultural, e inclusão social, como nos ensinou Walter Benjamin, é a partir de uma leitura a contrapelo. né? Então, nossos esforços caminharão no sentido de tecer uma leitura dos textos e dos conceitos sociais a contrapelo, ou seja, contra os interesses de quem os produziu, ou, como nos aponta, né, o historiador Carlos Carlo Guinsbo, procuraremos ler alguns dos silêncios que são produzidos no debate Diversidade Cultural e Inclusão Social. À medida que procuramos ler esses silêncios, buscaremos ler aquilo que não está escrito, mas que de alguma maneira Está abrigado, né? abriga as dobras desses textos sociais e dessas categorias sociais. É, digo isso por Digo isto porque os referenciais com os quais eu trabalho me inspira a é, compreender que os conceitos ao serem apropriados em nossos estudos, os conceitos ao serem apropriados em nossas pesquisas, à medida que vão iluminar um conjunto de significados, um conjunto de práticas, um conjunto de sentidos, é, concomitantemente fazem sombra a tantos outros significados, a tantos outros sentidos e a tantas outras práticas, deixando de fora né, possibilidades de outras leitoras. Penso que a questão diversidade e inclusão social pode projetar uma sombra naquilo que é minimizado, que é subtraído, que é reduzido nos cotidianos escolares. Diversidade? Inclusão? Bom, quem é considerado o diverso? Quem e como será incluído? É, nós poderíamos perguntar, dentro desta problematização, é, como pensar um currículo a partir da diversidade cultural brasileira? Ou, como promover o acesso de todos à educação brasileira? Ou nós poderíamos indagar... Quais as culturas e sujeitos que são silenciados na educação e como esses sujeitos são silenciados ou subalternizados? Ou, como pensar uma educação para todos respeitando a singularidade de cada um num país tão multicultural como é o Brasil? Bom, colega, nós podemos, com alguma facilidade, perceber que existe uma importante distinção entre esses dois blocos de pergunta, é, cada qual ao seu modo vai explicitar algumas relações e esconder outras, vai iluminar determinadas relações produzindo sombras em outras. É... As perguntas e as formas como elas são feitas nunca são neutras. Portanto, torna-se importante esforços é, que aqui nós iremos assumir em adotar uma leitura a contrapelo numa perspectiva trazida por Walter Benjamin. É, partimos do pressuposto que algo é é silenciado na educação brasileira quando examinamos a diversidade cultural. Há processos de colonização e de subalternização de vidas e de sujeitos. Processos que ora atuam na dimensão epistemológica, ora na dimensão estética, ora na dimensão política, ora na dimensão ideológica ou na dimensão pedagógica. Como sabemos, a educação ela está enredada, ela é tecida em várias dimensões. Dentre a multiplicidade de fios, a multiplicidade de dimensões que tecem os cotidianos escolares e a própria educação brasileira, eu destaco alguns. Nós temos uma dimensão epistemológica. A partir da dimensão epistemológica, nós poderíamos perguntar: o que conta como conhecimento nos universos escolares? Ou, qual conhecimento é validado? Ou, quem valida o conhecimento escolar, em detrimento de tantos outros conhecimentos? que não tem passagem nos currículos escolares, nos materiais didáticos e nas práticas pedagógicas. Nós temos também uma dimensão política. É, a, partir da, a partir dessa dimensão, nós poderíamos perguntar como esse conhecimento é disponibilizado, como que esse conhecimento é fomentado, é promovido, é problematizado. Temos uma dimensão bastante importante também, que é a dimensão econômica. Quais as relações estabelecidas hoje entre conhecimento e poder? Temos uma dimensão ideológica é, que nos faz refletir qual cultura é hegemônica nos currículos escolares e é a partir de qual Quais ideologias, quais processos de subjetivação estas culturas se mantêm hegemônica nos currículos escolares? Temos uma outra dimensão, que é a dimensão técnica, a partir da qual nós podemos perguntar como disponibilizar o conhecimento, como democratizar o acesso ao conhecimento. Temos uma dimensão estética, que está vinculada à, à proximidade né, ou à não proximidade entre os conhecimentos curriculares e as biografias de nossos alunos. E, por fim, eu destaco a dimensão histórica, que é, é refletirmos como as desigualdades têm sido mantidas ao longo da história da educação brasileira. Bom, a partir desta, desse conjunto de, de fios, né, que nós chamamos de dimensões, a partir da, das quais as práticas educativas e a própria educação escolar é tecida, a temática diversidade cultural e inclusão social, é, nós acreditamos que, de fato, pode abrigar um novo paradigma. Falar em diversidade cultural e inclusão social pode abrigar uma nova ética, pode abrigar uma nova visão de mundo. Eu digo pode abrigar porque diversidade cultural e inclusão social tratam de expressões com bom trânsito tanto nos discursos neoliberais, na perspectiva de oferecer um tipo de inclusão que mantenha a subalternização dos sujeitos considerados diferentes, mas também estas expressões têm um bom trânsito nos discursos crítico-progressistas na perspectiva de assegurar uma inclusão que garanta a emancipação dos sujeitos independentes de suas matrizes culturais. Portanto, colegas, falar de diversidade cultural, falar de inclusão social, nos exige, sobretudo, refletir qual é o paradigma que sustenta este, essas categorias. Ou seja, pode haver um tipo de diversidade capaz de incluir para emancipar e um tipo de diversidade capaz de incluir para subalternizar. A questão é examinar se há ou não deslocamentos nas posições de poder. De acordo com Stuart Hall, é um teórico do, do campo dos estudos culturais, todos nós somos localizados em vocábulos culturais. Todos nós pertencemos a um gênero, a uma raça, a uma classe, a uma etnia. Portanto, colega, é insuficiente tratar o sujeito humano de maneira genérica ou abstrata, como muitas vezes ocorre nos cotidianos, escolares, nos currículos e nas políticas educacionais também. Tratar o sujeito como algo genérico. Mas, é, é, a partir da leitura de Stuart Hall e de outros autores, nós vamos compreender que a localização cultural em uma categoria de gênero, em uma categoria de classe ou em uma categoria de raça atribui aos diferentes sujeitos trânsitos diferentes nos enunciados escolares. É, portanto, como eu já disse, é insuficiente tratar o sujeito humano de forma genérica ou abstrata. Faz-se necessário cada vez mais a especificação do sujeito de direito em sua peculiaridade e na sua particularidade, sem perder de vista a dimensão da universalidade. Na dimensão da universalidade, somos espécie humana, somos humanos. Na dimensão da particularidade... Cada sujeito universal humano está localizado em vocábulos culturais. Nessa mesma linha, nesta perspectiva, nós também concordamos com Hannah Arendt, quando ela vai dizer que os direitos humanos, né, na perspectiva tanto da universalidade quanto da particularidade, os direitos humanos não são algo dado, mas algo construído. Pensar direitos humanos das mulheres nos anos 60 é diferente de pensar direitos humanos hoje, no século 21. Pensar direitos dos povos indígenas no início do século 20 é, é diferente de pensar direitos dos povos indígenas ou quilombolas né, hoje, no início do século 21. Urge, portanto,. Pensar uma escola é, que esteja ancorada no respeito e valorização das diferenças humanas, livres de processos de hierarquizações, opressões e colonizações. Boa Ventura de Souza Santos, um sociólogo português, ele vai, nos, ele vai trazer uma importante contribuição a esse debate. Ao dizer que temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí, a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Em trabalhos anteriores, eu, eu já refleti que a maneira hostil como muitas vezes nos relacionamos na sociedade contemporânea, resulta de um conjunto de sentidos e, e crenças que constituem a base do pensamento de cada grupo social. Cada grupo social compartilha de uma determinada cultura, de uma determinada cosmovisão de mundo, a partir da qual cada grupo so social, ou melhor, cada sujeito pertencente a cada grupo social vai estabelecer os seus modos de interagir com o outro, o seu modo de, de ser, de estar perante o outro e perante si mesmo. E as comunidades escolares, é, compreendendo-as como um grupo social, é, também são constituídas por subjetividades, por valores, por crenças que determinam os currículos e as práticas pedagógicas, currículos e práticas pedagógicas que estão articuladas a uma produção cultural e a uma ou a algumas cosmovisões de mundo. É, Nilma Gomes nos indaga a refletir que muito do que fomos educados a ver e distinguir como diferença é, na realidade, uma invenção humana que, ao longo do processo cultural e histórico, foi tomando forma e materialidade. No processo histórico, sobretudo nos contextos de colonização e dominação, os grupos humanos não passaram a hostilizar e dominar outros grupos simplesmente pelo fato de serem diferentes. Por diversas vezes, os grupos humanos tornam o outro diferente para fazê-lo inimigo com essa reflexão de nilma gomes eu poderia tentar é, exemplificar a partir do do campo dos estudos étnico raciais e também dos estudos de gênero importante sempre localizar situar que primeiro ninguém nasce homem ninguém nasce mulher Ninguém nasce branco, ninguém nasce negro. Homens, mulheres, brancos e negros são produções sociais. Nós nascemos homo sapiens sapiens, ponto. Masculinos, femininos, ponto. Masculino, feminino, espécie humana, é do campo biológico, é da biologia. Homens, mulheres, brancos e negros, estão no campo da produção da cultura, são invenções humanas. É, homens e mulheres são produzidos é, dentro de uma normatividade né, é, é, que, a partir de tudo aquilo que é dito e, e a partir daquilo que não é dito desde a primeira infância, nós vamos apresentando é, enunciados que sugerem o que é ser homem e o que é ser mulher. Nós aprendemos a ser homens, aprendemos a ser mulher. É, ser homem no Brasil é diferente de ser homem no Líbano, por exemplo. Espera-se posturas, as representações são diferentes. Ser mulher no Brasil é igualmente diferente de ser mulher no Líbano. É, brancos e negros também são produzidos dentro desse conjunto de enunciados e de práticas culturais. A, a cada diferença do campo da biologia, é, como por exemplo, cor de pele, textura de cabelo, é, formato de lábios, a cultura atribui um sentido e aí são produzidos corpos brancos e corpos negros na sociedade, a partir de uma normatividade também e essas normatividades muitas vezes são pautadas a partir da cosmovisão do homem do homem branco do homem europeu né? então é um pouco destas invenções que a Nilma Gomes penso nos indaga a refletir. E, por falar nestas, nessa relação de produção de sujeitos sociais, é, eu tenho refletido é, que o mundo social hegemônico, né, porque o Ocidente também não é... não, não existe um um único mundo ocidental, mas existe uma, uma maneira de ser ocidental hegemônica. Então, esse mundo ocidental hegemônico ele está alicerçado, é, pautado em uma matriz binária e maniqueísta que reduz o mundo, que reduz, ou melhor, que aprisiona as relações humanas, muitas vezes em relações é, de antagonismos. Nós versus eles, brancos e negros, ouvintes e surdos, homens, mulheres, videntes e cegos, normais, deficientes, como se fossem dois polos é, pautados numa essência e entre eles não houvesse possibilidade de vida humana. Esta visão maniqueísta, né, também de tradição judaica cristã, que opera o mundo em polos, né, bem, mal, céu, inferno, como se não houvesse mais nada entre o bem e o mal, outras possibilidades de ser e de estar. Esse mundo social né, que dicotomiza as vidas, né, e traz uma visão maniqueísta né, de mundo, tem acarretado a destruição de muitas formas de linguagem, formas de pensamento, sobretudo aquelas formas próprias aos grupos sociais submetidos ao regime da decolonização social. Colegas, quantas vezes nós, na nossa trajetória escolar, na condição de aluno e de aluna e hoje na condição de professor, de professora, educador e educadora nós não testemunhamos ou não fomos inclusive protagonista de processos de é, destruição de formas de linguagens de formas de pensamento formas de matematizar o mundo diferentes Quantas vezes é, os nossos alunos trazem para a escola linguagens, é, estéticas, corporeidades, culturas que, por não serem validadas pela escola, são silenciadas, são subalternizadas. Daí a importância, como nós falamos no início, da, de se reconhecer essa crítica epistemológica, né? essa dimensão epistemológica articulada ao campo da economia, da ideologia, da política, da história é, e da estética para refletirmos de qual diversidade nós estamos falando e de que tipo de inclusão nós estamos falando. As culturas escolares, elas estão inseridas em uma complexa rede de significações constituídas por relações assimétricas de relações de gênero, de relações étnico-raciais, de relações geracionais e tantas outras relações. Por que, que eu digo relações assimétricas? Porque nestas, ao se discutir relações de gênero, relações étnico-raciais, relações geracionais, é, nós partimos é, da ideia de que um dos polos traz em si uma normatividade. Ao se discutir relações étnico-raciais, é, é comum, na grande maioria das vezes, discutirmos o quê? Discutimos quem? Discutimos o sujeito negro. Discutimos a cultura negra. Não se discute o que é ser branco numa sociedade racista. Não se discute a identidade branca. Discute-se a identidade negra. Nas relações é, que trato das sexualidades, nós não discutimos o heterossexual. Discute-se quem? O homossexual porque parte do princípio que ser branco é a norma instituída. Ser heterossexual é a norma instituída. Nas relações de gênero, muitas vezes se discute-se a mulher, a condição da mulher, a identidade feminina. Muito pouco ou quase nada discute sobre o que é ser homem no mundo machista. Né? E este silêncio né, é, em torno da figura do homem, da figura do branco, da figura do heterossexual produz uma zona de conforto a partir da qual é, esses sujeitos operam relações de poder com instrumentos mais poderosos. Né? Bom, na escola... Então, nós dialogamos desde a infância o que é ser negro, o que é ser surdo, o que é ser mulher, o que é ser idoso, sempre a partir de interlocutores brancos, ouvintes, homens, jovens, negros, surdos, idosos e tantos outros considerados outros, tantos outros considerados diferentes, tantos outros considerados diversos, a partir de uma ideia de diversidade, que a diversidade é o lugar do outro, considerado exótico, é, esses sujeitos negros, surdos, idosos, gays, mulheres, é, ao serem considerados os outros do cotidiano escolar, enfrentam cotidianamente os efeitos perversos da discriminação e do preconceito. Para a sacristã, o currículo em seu conteúdo e nas formas através das quais no, se nos apresenta e se apresenta aos professores e aos alunos é uma opção historicamente configurada que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política social e escolar. Está carregado, portanto, de valores e pressupostos que é preciso decifrar. Importante destacar, ao lado desta fala de Sacristã, o que nos diz o Biratan D'Ambrosio, que há muito mais na nossa missão de educador do que ensinar logaritmos, reações físico-químicas, resenhas literárias, etc. Uma vez que o aluno é mais importante que programas e conteúdos. Bom, dito isto, é importante destacar, vamos aqui é, puxar uma notinha de rodapé para explicitar que nós não estamos falando aqui de desmerecer os conteúdos curriculares. Nós não estamos aqui propondo nenhum tipo de esvaziamento de conteúdo para deixar de ensinar logaritmo, deixar de ensinar resenhas literárias ou deixar de ensinar reações fisico-químicas. Nós estamos aqui destacando que, ao lado destes conteúdos que são de extrema importância, Existe uma outra dimensão no ato educativo, que é a dimensão dos sujeitos escolares. Daí que o aluno é mais importante que programas e conteúdos. A subalternização do sujeito negro, do sujeito homossexual, do sujeito surdo, etc., nas culturas escolares e, portanto, nos currículos produzidos, nos exige o quê? Dentre outras coisas, nos exige problematizar os processos que fabricam a ideia de um suposto eu normal, que fabrica uma suposta ideia de normalidade, que produz uma ideia de normatividade. E esses processos de normalidade ou de normatividade vão atribuir normalidade ao sujeito masculino, branco, heterossexual, ouvinte, etc. Haja vista que, nesses processos é, que são históricos e que são culturais, ao diferenciar também são produzidas um processo de hierarquização, a partir do qual é, se produzem desigualdades. Se produzem desigualdades articuladas às diferenças humanas. E essas desigualdades, muitas vezes, vai se refletir no tipo de escola ou no tipo de educação que é ofertada e garantida a diversos grupos sociais. É, e aí é importante nós trazermos a, a nossa mesa de conversa, digamos assim, que existem tipos de escolas, tipos de processos educativos que se diferenciam em função do grupo social que eles estão destinados. Bom, é, no debate curricular, que envolve a produção e a validação dos conhecimentos, destacamos que a compreensão do mundo é muito mais ou melhor, é muito maior e mais profundo, do que a compreensão escolar do mundo. É, a cultura escolar reduz uma multiplicidade de modos de ver, modos de sentir, modos de estar, em uma única forma de ver, sentir estar. Uma multiplicidade de linguagens que é reduzida a uma única linguagem uma multiplicidade de ser, de sentir, que é que há tentativas de reduzi-la a uma única forma de ser, de se relacionar e de se colocar perante o mundo, perante a si, perante ao outro. Esta redução, esta simplificação, né, esta subtração dessas multiplicidades, é característica dos regimes coloniais e está marcada por uma cosmovisão excludente, individualista, sexista, racista, capitalista, eurocêntrica e judaica cristã. O colonialismo subalterniza e silencia um amplo conjunto de modos de ler, modos de matematizar, modos de filosofar, é, modos de constituírem-se como sujeitos individuais e coletivos. É, com bastante facilidade, nós, nós poderemos retornar um pouco à história da formação do Estado-nação brasileiro, para compreender é, como que foram tratadas os modos de, de vida das populações indígenas. Muitas vezes subalternizadas, silenciadas e muitas vezes até destruídas a partir da morte física né, e, e da morte epistemológica, isso que nós chamamos de epistemicídio. Né? Então, o colonialismo traz consigo um epistemicídio, né, que vai produzir silenciamentos, mortes de culturas, mortes de saberes, à medida que a cultura escolar busca um determinado tipo de homogeneização notinho de rodapé novamente. É quase que um processo de asepsia. É, Gomes nos diz não será suficiente incluir as crianças com deficiência na escola na escola regular, comum se também não realizarmos um processo de reeducação do olhar e das práticas a fim de superar os estereótipos que pairam sobre esses sujeitos, sobre suas histórias, suas potencialidades e vivências. Nesse cenário, algumas indagações podem ser feitas, e aí continuamos com Nilma Gomes, é, ao, ao sugerir que, é, ao analisarmos o cotidiano da escola, qual é o lugar ocupado pela diversidade? Ela figura como tema que transversaliza o currículo? Faz parte do seu núcleo comum? Ou encontra espaço somente na parte diversificada? Podemos indagar que histórias as narrativas do currículo têm contado sobre as relações raciais, os movimentos do campo, o movimento indígena, o movimento das pessoas com deficiência, a luta dos povos da floresta, a trajetória dos jovens da periferia, as vivências da infância, principalmente a popular, e a luta das mulheres. São narrativas que fixam os sujeitos e os movimentos sociais em noções estereotipadas ou realizam uma interpretação emancipatória dessas lutas e de grupos sociais. Que grupos sociais têm o poder de se representar e quais podem apenas ser representados nos currículos? E Nilma Gomes continua. Que grupos sociais e étnico-raciais têm sido historicamente representados de forma estereotipada e distorcida? Sim, eu acredito que nós... Concordamos que nós estamos mudando, nós estamos avançando. Existem mudanças nas escolas brasileiras. Mas, é, todavia, como nos diz Carlos Esclia, as mudanças têm sido, então, quase sempre a burocratização do outro, sua inclusão curricular e, assim, a sua banalização seu único dia no calendário, seu folclore, seu detalhado exotismo. Então, Esclia, ele vem corroborar com Nilma Gomes ao problematizar qual é o lugar ocupado pela diversidade. Qual o lugar ocupado por esses sujeitos sociais considerados é, parte desta diversidade, né? Será que nós estamos apenas burocratizando, banalizando, folclorizando? Talvez, é, e esse tem sido o nosso esforço ao planejar essa disciplina, é, o, mas talvez o debate cent central que nós estamos tentando estabelecer na disciplina inclusão e diversidade cultural na educação profissional e tecnológica, é, esteja nos convidando a problematizar aquilo que foi construído como um regime de verdade. Pois, muitas vezes, a verdade escolar não passa de uma retórica. Ouçamos o que diz Esclia e Souza. Abre aspas. Aproximar-se da surdez, a partir desta mirade, nos leva a problematizar o significado da normalidade ouvinte. Em outras palavras, nos leva a inverter o problema. Em vez de se entender a surdez como uma exclusão e um isolamento no mundo do silêncio, defini-la como uma experiência visual. Em vez de submeter aos surdos a uma etiqueta de deficientes da linguagem, compreendê-los como formando parte de uma minoria linguística. Em vez de afirmar que são deficientes, dizer que estão localizados e são produzidos no discurso da, defi da deficiência. E continua Esclia e Souza. Dar lugar às narrações surdas sobre surdez constitui, desta forma, um processo de desolvintização. Bom, na escola, por exemplo, o negro, o homossexual e o surdo, sob o julgo exclusivo dos referenciais culturais, respectivamente do branco, do heterossexual e do ouvinte, são acolhidos e hospedados a partir de critérios que impõe uma única maneira válida de ser e estar. Todos são acolhidos nesse tipo de escola e passam a ser compreendidos a partir da lógica universalizada do homem branco, heterossexual, etc. Né? Nós, nós poderíamos aumentar essa lista com com as várias categorias de normatividade com as quais nós convivemos. Nesta hospedagem é, ocorre, é, como que eu poderia dizer, Nesta, esta hospedagem, melhor dizendo, esta hospedagem subtrai destes sujeitos os seus múltiplos modos de vida e culturas, substituindo por um modelo monocultural. Trata de um tipo de inclusão da diversidade que diz ao outro está mal ser o que é, estar mal ser índio, ser surdo, ser mulher, ser negro, ser menino de rua, ser jovem, etc. Esse modelo de inclusão é incompleto é inacabado, é ineficiente, pois para incluir, esse tipo de escola nega ao outro a sua linguagem, nega ao outro a sua visão de mundo, nega ao outro a sua cultura. Seu principal efeito está em subalternizar e silenciar vidas, identidades culturais, memórias e, por fim, muitas vezes, o ato de educar se confunde com o ato de colonizar. Nesse tipo de educação escolar, que inclui, excluindo, a cultura do colonizador desorganiza e reorganiza a cultura do colonizado no sentido de cercar e aprisionar o colonizado dentro da sua forma cultural. Segundo Sartre, o objetivo do colonizador é transformar a sua cultura como cultura universal e, portanto, a cultura para todos. Só que, ao disponibilizar a sua cultura, visa destituir o colonizado de emancipação. E, infelizmente, colega, é preciso destacar que muitas escolas têm exercido este papel de colonização, de espaço de colonização do outro, de destituir do outro de identidade, de destituir do outro de processos de emancipação cultural, social e política. Precisamos ter cada vez mais ousadia e coragem para afirmar este modelo de escola não nos interessa, ou dito de outra maneira, este tipo de escola que, salvo engano, está presente de maneira bastante significativa no cenário edu educacional brasileiro e Espírito Santense, Esse tipo de escola deseja dialogar com todos a partir de uma única matriz cultural. Trata de um modelo de escola que celebra a diferença sem fazer diferença alguma. Nessa perspectiva, o outro é preservado por, por meio de um olhar curioso, de um olhar que vê o outro como algo exótico, como um fetiche. Celebra-se o outro desde que o outro permaneça no lugar que lhe foi designado. Um lugar de, como nos diz Stuttgart, um lugar de vitrine estática e misteriosa. Assim, a diversidade é desejada, abre aspas, sem qualquer necessidade de redistribuição de poder e de recursos, fecha rápido, aspas, essa citação é de Stuart Hall. Todavia, colega, o outro não é de todo retirado do currículo. Sua existência subalternizada e periférica é necessária para a manutenção dos referenciais hegemônicos. Nos arcabouços destas ideologias, e aí nós vamos resgatar o que falamos no início, né? Um dos fios né, que tece a educação é a dimensão ideológica. Então, nos arcabouços destas ideologias, o colonizador produz significados daquilo que ele não é, ou melhor, daquilo que ele não deseja ser. Pois, ao falar do outro, ao falar do deficiente, ao falar do índio, né? de uma maneira estereotipada, de uma maneira empobrecida, de uma maneira distorcida, o colonizador fala de si mesmo. Capazes e incapazes são produzidos na mesma farsa ideológica do colonialismo escolar. Neste cenário, grupos e movimentos sociais identitários se organizam em resposta ao ataque que lhes são aplicados. Bom, nesta perspectiva, Nilma Gomes nos diz, a luta travada em torno da educação do campo indígena, do negro, das comunidades remanescentes de quilombos, das pessoas com deficiência, tem desencadeado mudanças na legislação e na política educacional revisão de propostas curriculares e dos processos de formação de professores. Fecha aspas. Colega, as reflexões até que trazidas eh, por esta videoaula objetiva fomentar eh, reflexões, deslocamentos, comprometidos com a definição de outras estratégias capazes de romper com o colonialismo escolar responsável, ao lado de outros mecanismos e processos, por tornar, muitas vezes, a educação e a sociedade mais ampla, um espaço-tempo carente de outros modos de ver, sentir e estar na vida. Precisamos ter coragem para interrogar a cultura colonial, que ainda opera muitas instituições e sistema de ensino brasileiros, fazendo com que bens e serviços educacionais para grande parte da população brasileira sejam precários ou inexistentes. Precisamos, por fim, interrogar o que estamos silenciando em nossas práticas escolares contra os povos indígenas, contra a população negra, contra os jovens e adultos, contra as pessoas deficientes, etc. Com a oferta de uma cultura escolar é, bastante articulada a algumas matrizes coloniais. Uma oferta desse tipo de educação cada vez maior para os brasileiros.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 decisão, ruptura, exige de mim que escolha entre isto e aquilo. Por fim, é, gostaria de finalizar esta videoaula é, apresentando a vocês uma das nossas inspirações estéticas, né? É, que é um, um uma citação de um pensamento de Nelson Mandela. É, Mandela nos anos 90, nos disse Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então é com essa inspiração ética que eu convido cada um, cada uma de vocês a problematizarmos os currículos escolares, os enunciados das práticas pedagógicas na perspectiva de que ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce machista, Ninguém nasce sexista, ninguém nasce racista. As pessoas tornam-se machistas, racistas, preconceituosos a partir do processo de socialização, que muitos chamam de educação. Então, se nós podemos aprender isso, nós podemos aprender outras coisas. Bom, agradeço a escuta colaborativa de vocês, Agradeço essa oportunidade de estar dialogando mais uma vez com cada um de vocês e despeço cordialmente com um caloroso axé. E espero que nós possamos continuar esse diálogo, é, não mais no formato de videoaula, mas utilizando o, o, os nossos fóruns, né, os nossos espaços no ambiente do AVA para continuarmos as nossas reflexões, questões, perguntas, sempre lembrando, fiquem muito à vontade para postar as dúvidas, postarem as discordâncias, não só as concordâncias, porque esse espaço é um espaço de construção coletivo e sejam muito bem-vindos. Obrigado. Tchau.